Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Meu nome é Márcio Guimarães, eu sou corretor de imóvel Eu sou investidor e ajudo você a se planejar melhor para a compra do imóvel A conseguir o seu financiamento e a comprar seu imóvel do teu sonho É isso aí gente, O assunto do vídeo de hoje Talvez você não esteja passando, mas você pode passar E aí você precisa saber como agir é possível cancelar a compra do imóvel depois de já ter pago a entrada, depois de já ter assinado contrato de financiamento, depois de já estar pagando a casa, por mais que tenha sido aí uma, duas ou três prestações? O que, que você acha? É possível ou não é possível? Eu falo isso porque algumas pessoas me perguntam aqui no canal, que estão passando por dificuldades financeiras e precisam entregar o imóvel mas como que isso é possível se isso é possível bom antes de mais nada antes de começar a falar sobre esse assunto se você tá passando por algum problema financeiro ou se você precisa melhorar a tua situação financeira para comprar o imóvel e até para não passar por isso que algumas pessoas estão passando você precisa clicar no link abaixo desse vídeo primeiro link abaixo desse vídeo aonde eu fiz uma parceria com a Dani a Dani é uma menina aí com um pouco mais de 21 anos 22 anos ela conseguiu faturar pela internet perto aí já de um milhão de reais, isso mesmo, fazendo vendas pela internet, através da Shopee, ela vai fazer um evento agora gratuito com três aulas, se der tempo ainda de você assistir essas aulas gratuitas, corre lá no link, se inscreve porque é grátis, é grátis, para que você possa aprender a fazer uma renda extra e não passar por dificuldades financeiras, tá? Então assiste lá, porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante e aprender a ter aí uma segunda renda ou até, quem sabe futuramente, esta segunda renda não possa ser sua primeira. Mas vamos lá então falar sobre o assunto do vídeo. É possível não cancelar? O que, que você acha? Bom, gente, é assim, é possível sim cancelar antes de você assinar o contrato de financiamento. Se você ler o teu contrato, o compromisso de compra e venda, você pode sim cancelar a sua, a sua compra por problemas financeiros, alegando. Só que existe aí, às vezes, no contrato, algumas cláusulas que vão pegar aí o Arras, né? Que a gente chama que é o que você deu de entrada, você praticamente é, é, vai perder, Tá? e acontece o contrário também né? essa semana aconteceu um caso aí de uma venda de uma, de uma de um imóvel que eu estava mediando, onde o comprador teve um problema é, familiar e precisou cancelar a compra né? e acabou tendo que devolver o sinal de negócio para a compradora e pagou aí todos os Custos referentes aos serviços e arras aí referente à negociação, tá? Então, existe cláusula, é porque existe o cancelamento, é possível. A partir do momento que você assinou o contrato de financiamento ali, não precisa nem ter pago nenhuma prestação, já não é possível mais fazer o cancelamento. Por quê? Porque todo o envolvimento do valor bancário, FGTS, se tiver envolvido, tudo já foi pago do banco, para o cliente e não tem como você cancelar e por você está passando por uma dificuldade buscar esses valores devolver para banco cancelar a avaliação não tem como o que você pode fazer é colocar o seu imóvel à venda, e aí entra aquele detalhe, você vai esperar o tempo para poder vender, depende do valor do imóvel que você está é, negociando, pode vender rápido, um mês já vendi imóvel menos de um mês, como eu já vendi imóvel aí com 3, 4, 5 anos à venda, depende do valor que você quer, do que você espera, mas cancelar não é possível. E justamente, gente, isto acontece por uma falta, acontece, não só por isso tá mas pode ser uma falta de planejamento uma falta de tato do corretor a mostrar também eu vou me responsabilizar nessa área porque nos meus atendimentos nas minhas na minha consultoria eu sempre converso com o cliente para explicar para ele como funciona como funciona o distrato, como funciona a compra, como ele precisa ter a renda, porque muita gente quer comprar um imóvel com uma renda assim, diz que tem assim, para buscar o sonho aqui e aí esse sonho depois acaba virando pesadelo. Então é preciso ter cuidado e eu, justamente na minha consultoria, sempre converso bastante, fazendo todo o planejamento, ajudando pessoas a comprar o imóvel de forma. É, sadia de uma forma que realmente você vai evitar problemas como esse que algumas pessoas estão passando. Tá bom? Se você gostou do conteúdo desse vídeo, se te ajudou de certa forma, clica aqui embaixo em gostei do vídeo, se inscreve no canal, assim o YouTube ele consegue perceber que o vídeo chega é, o vídeo é bom, tem relevância e entrega para o maior número de pessoas. E ó, não esquece de se inscrever lá no, click, no, no, no link da Dani não, com certeza vai te ajudar a ter uma renda melhor, para ter um cascalho mais interessante aí e você não precisar passar por algumas dificuldades. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Mm. boa, mas hein?